Quando começa assim, como que é? É a última do ano A última da década, galera Você é mó babado Ah, tá esperando? Tô. Tô. aqui na pose. <risos> <risos> <risos> Bom dia, estranhas! Pau! <risos> e aí, salada? Gente, esse é o último vídeo do ano! <risos> o último vídeo da década, ursa! Olha como a gente tá, gente. Vamos fechar o ano com um drag night gostosinho, ó. <risos> Réveillon. Natal barra Réveillon. <risos> Vamos, tô louco por esse look. Eu tô louco por esse look. Qual que é a sua inspiração pra hoje? Ah, então assim, tipo, eu quis dar, assim, uma garotinha de praia. Muito no Dourado, eu vou muito pro Dourado. Ah. É porque Réveillon pra mim, assim, remete à praia, entendeu? Mas <risos> como eu não vou mesmo, igual, só pra constar… Eu vou fazer um look, tipo, dourado, meio praia, assim… Sabe, loida, bronzeada, alta, magra, bonita. Eu sou mais Carrie Kate, né. <risos> sou Carrie Kate, né, gente. Primeiro que eu já não gosto de Réveillon, não gosto de Natal. Como essa por aí, não tem nada a ver comigo. Vocês viram que meu Natal é o Halloween. Né? <risos> é, é e aí, sabe. já com é nada sério, de verdade, uhum. meu look vai ser meio <risos> inspirado. No especial de ano novo do Rei Roberto Carlos. <risos> Eu vou meio ver uma versão de Roberto Carlos, meio. Vou dar um som. Ah, que delícia, adorei a rap. Bom, vamos lá, Vamos lá, gente. Vamos começar esse make? 5, 6, 7, 8. Ah, Olha essa sobrancelha! A minha ficou boa hoje. Parece a frente de lá. Olha a esse lixinho é ótimo. Entre elas ficam tipo, muito loucas. Yeah. <risos> o que é? esperar. Nossa! Olha onde eu rasguei a sobrancelha! Ó! Oh. <risos> e aí, plenas? Ah! no Vogue! Gente, ela quis fazer Roberto Carlos. <risos> Disfarça. Tudo errado é. as refs, mas é. vamos ver o que dá, calma. Nossa, calma. tô tão perigosa com a Roberto Carlos, <risos> né? <risos> Drink, be drink, drink. Calma. Um, um brinde à última Dragnet do ano. Ah. Sim, sim. Um brinde a vocês, Ursa. O salada, sim. E aí? E aí, e aí Deu certo, então? Quer dizer que estamos assim, então... Roberto, Carlos chegou? Executiva! <risos> Classe executiva, 100% executiva! Eita, que é Querer? Ah, tá. Ah, ficamos bonitas, hein? ó oh, o meu loiro... lindo, gotado! São muitas emoções, são muitas emoções, <risos> Tô garotinha de praia? não ah! <risos> Tá, garota! vovó garota da rei Vamos aproveitar essa última dançadinha, porque eu já tô bem bêbada. Me too! Vou precisar, vou precisar queimar logo isso, vamos? Vamos lá! 5, Cinco, seis, sete, bora. Woah there we are And in the place of the yeah, yeah, yeah. E fim de festa, para essa o meu clipe. isso, gente! a última Drag Night do ano. Vocês gostaram? Tava incrível, achei o um máximo. A última Drag Night do Milênio, galera! Pode! Então, um garotinho de praia. Será que eu gostei o título? Gente, eu tô me sentindo deslocada. <risos> Só isso. Essa peça não tá pra gente, né. Tô me achando meio executiva, meio fina. Achei que não… Enfim. Fiz isso. <risos> ficou ótimo, a Enza. Ficou. Ser? Gente, Só pra fechar o ano, pra fechar o ano com chavinha de drag, né, que a gente… <risos> chavinha de drag foi ótimo. Chavinha a de drag. O que, que será que é uma chavinha é. de drag, né? Não se esqueçam… Se inscrevam no canal, se inscreva galera. Se inscrevam no canal, você é novo aqui. Se já veio aqui, não esquece do quê? seu da linha do famoso like. O like pra gente ficar animado. O like é demonstração de amor, sabia? Né? Você ama… Like é carinho. Quem ama, quem ama like, né? <risos> Quem ama like. É as, redes ah, canal, as redes sociais do canal, as redes sociais do canal. Instagram é. e Facebook, as ursas. Sem S no final, porque a gente Nossa, é da Zona sim, Leste. Tá. <risos> as redes pessoais nossas. Otávia Maciel e Enza Cunha. Ela mesma. E é isso, gente. Nos vemos em 2020. Ela! Uhul, uh, que tá logo ali! Com muita animação, muito amor, muita positividade, muita viadice! Yeah! Vamos é ser pra sempre! Pra sempre, uh! pra sempre, pra sempre, pra uh! sempre. Gente, e é isso. Nos vemos no ano que vem.